Olá a todos! Numa altura em que fomos brutalmente impedidos de fazer aquilo que mais gostamos de, de fazer, ou seja, os atletas a treinar e os treinadores a orientarem o treino, foi lançado um desafio por parte da Federação Portuguesa de Atletismo, na, onde eu sou técnico nacional de provas combinadas, para recriar, nas nossas casas, no local onde uh, estamos em isolamento, recriar um treino uh, de um atleta de provas combinadas. E é isso que eu estou agora aqui preparadíssimo, para sugerir para todos vós. A proposta vai ser então um treino em circuito específico para as provas combinadas. primeiro exercício que eu sugiro saltar a corda e vamos tentar recriar algumas, algumas das, das capacidades que trabalhamos quando fazemos os 100 metros. Eu não tenho propriamente uma corda, o que fiz foi encontrei um cabo de, de antena, provavelmente eu já não vou ver televisão em casa porque fiquei sem o sem um cabo de antena, mas vai dar perfeitamente para o efeito. Uh, sugiro que este exercício possa ser feito, aliás o circuito possa ser feito ou através do número de repetições ou através de cronómetro. Posso sugerir 30, 45 até 60 segundos de discussão do exercício e depois o mesmo tempo no intervalo. Portanto, aqui eu vou só exemplificar o primeiro exercício então saltar a corda. Importante neste exercício manter o mínimo de flexão possível nos joelhos e um bom movimento do pé. Okay? Começamos o nosso decado com os 100 metros. metros. Para além da importância do trabalho de pernas, os braços também são fundamentais. Então a minha sugestão vai para posição de corrida. Okay? Podemos utilizar as rodelas, qualquer, qualquer material que provoque algum peso e movimento de braços durante os 30, 45, ou 60 segundos de movimento, ok? Podemos tratar de e aí, ok? segue -se o salto em comprimento. Se eventualmente tiverem uma barra em casa, com algum, com algum peso, não precisa ser um peso muito exagerado, até porque pretendemos que seja um exercício dinâmico, portanto, quanto maior for o peso, mais dificultado é, mais difícil é manter essa, essa dinâmica no movimento. E então, o que é que eu vou sugerir? Colocar barra às costas, um pequeno obstáculo, e vamos considerar que a minha perna de chamada é a perna direita. Coloco em cima do obstáculo e... 3, três ok? Sempre, sempre com a perna contrária, portanto, movimentos bilaterais e igual. O que é que é importante neste exercício? Que o movimento não seja feito do obstáculo para cima. Okay? No momento em que no pé apoia no obstáculo, eu já tenho que estar na fase aérea. Okay? Agora é só escolher 30, 45, 60 segundos ou então através do número de repetições. A disciplina, lançamento do peso. E atenção: que no lançamento do peso, os Jogos Olímpicos têm. Fui quarto com 15 metros e 39, salvo eu. Tem duas sugestões para este circuito de provas combinadas, o circuito de decato para o lançamento do peso. A primeira opção é uma opção mais condicional, a segunda opção mais técnica. A primeira opção, posição de partida para o deslocamento, simular a posição do peso, o braço esquerdo descontrair e saltar no mesmo sítio durante o tempo definido. Ok? Lembrem-se sempre movimentos bilaterais. Por isso, vamos tentar fazer o um movimento com o braço esquerdo, que é qualquer coisa, aqui. Segunda opção para o lançamento do peso, agora uma opção mais técnica. Uma bola medicinal, posição de pés bem paralelo, colocar a bola ao nível do peito, baixar e movimento lateral. Com a direita, não se esqueçam, com a esquerda. Terminamos a terceira prova do nosso decado. A quarta prova deste nosso décado. Prova de salto em altura. Vamos utilizar novamente a barra com algum peso. O peso lembrem-se que é sempre adaptado à condição física de cada um de vós. E vamos simular o um movimento de chamada. Portanto, aqui. E dois, saltou. Volta atrás. E dois, saltou. Ok? Dois saltou, lado contrário, igual, dois saltou, dois saltou. O que é que é importante neste movimento? É importante que o, o, os apoios sejam dinâmicos, todos saltou, ok? Não ser um movimento muito pesado e muito pouco dinâmico. Dinâmico, todos saltou, igual ao salto em comprimento, recorda se naquela que foi a nossa segunda disciplina, ok? Sempre dinâmico, ok? Chegamos ao final da primeira jornada. 400 metros prova extremamente difícil. A minha proposta vai no sentido de executarmos o exercício que eu vou propor durante o tempo que nós gostaríamos de correr os 400 metros. É simples. Quem quer correr para 50 segundos faz o exercício em 50 segundos. Quem quiser correr para 40, fazem em 40. Eu vou só alertar que é recorde do mundo. Portanto, é extremamente difícil. Eu sugeria 50 segundos para cima. Encostado à parede. Posição correta, ok? E aqui. Acabei de correr os primeiros 10 metros destes 400 metros. 15 metros e fico por aqui, ok? Este é o exercício que nós conseguimos, durante o exercício, imaginar, pensar na dor, na dificuldade, na extrema dificuldade que é fazer os 400 metros. Portanto, não só treinamos a parte física, como também treinamos a parte mental. Terminou a primeira jornada, falta a segunda jornada. 110 metros por hora, duas opções. Uma primeira, em que vamos ultrapassar este obstáculo, o movimento contra a parede. O primeiro exercício, vamos manter a perna de impulsão no ar. O segundo exercício, vamos terminar o movimento. Vou exemplificar o primeiro. Ok, Primeiro exercício, Segundo exercício, lembrem-se sempre, isto tem que ser feito de uma forma dinâmica para aumentar o ritmo cardíaco e chegarmos ao final do decâtulo e estarmos cansados, neste caso do circuito. Segunda opção, não é segunda opção, é o segundo exercício, ok? Vamos terminar o movimento. Um, dois, dois, ok, está feito os 110 metros de barreiras. Também tem duas opções para o disco. Primeira opção. É um trabalho de mobilidade que é fundamental porque trata-se da única disciplina que tem um movimento de rotação, ok? Exceto para aqueles que o lançamento desse também utilizam, mas são muito poucos. Primeiro exercício, barra nas costas, pequenina flexão dos joelhos, braços bem esticados, esta barra é curta, não interessa, e 1, 2, 3, 4, 5, ok? Primeira opção. Segundo um exercício para o lançamento do disco. Eu tenho aqui este, esta barra, de qualquer das formas, eu tenho aqui, tinha aqui uma segunda opção. Quem não tiver a barra, meus amigos, em casa há sempre um martelo. Portanto, segurar no martelo, posição de lançamento e simular o lançamento. Okay? lembrem sempre de procurar o movimento mais aproximado com aquilo que pretendemos quando temos o disco na mão. Vou colocar um terceiro exercício que acho fundamental porque tem a ver com a questão de que é um movimento de rotação e a percepção que temos que ter do tempo e do espaço é fundamental. Isto não podemos perder. Então eu sugiro, nesta posição, de. saltar. Errução, tempo e espaço. E depois podemos fazer ao contrário. Igual é fundamental para o disco. Ok? Ao lançamento do disco, temos a prova de salto com vara. Duas, dois exercícios para esta disciplina. O primeiro exercício, um exercício, uh, poderemos considerar de algum índice técnico, que tem a ver com a apresentação da vara, mas também com questões da força. Portanto, vamos utilizar mesmo a vara, colocar aqui na posição, 1 um, 2. três, 5 6 7 8 9 E 10 Segundo um exercício para o um salto com vara. Necessitamos apenas de um bastão. Eu utilizei o da minha vassoura. Okay? E vamos fazer inversões. É um exercício extremamente complicado porque é necessário e fundamental um core abdominal. Mas isto depois tem que de se fazer à parte. Okay? Portanto, aqui. E... Subiu. Subiu. Salto com a barra. Uma disciplina e penúltima do da Lançamento do lado. Vamos utilizar a barra sem qualquer peso. Vamos colocar na posição de lançamento. Okay? E trocar. Trocar. O movimento dinâmico. Ok? São os cruzados para o lançamento. E ao contrário. Isto está a 9 prova do nosso decado, lançamento do dado. Segundo exercício para a disciplina de lançamento do dado. Vamos utilizar também o martelo, tal qual como o lançamento do disco. Vamos nos pôr na posição de lançamento parado. Movimento atrás, braço esquerdo aberto e simular. Okay? Braço esquerdo, puxou e a bacia. Up! Up! Ok? Lançamento do dardo, Está feito. A última prova do DECA, 1500 metros. Da mesma forma como nos 400 propus o exercício no tempo em que pretendíamos correr os 400 metros, a última vou propor precisamente o mesmo, o mesmo cenário. Ou seja, se eu quero correr em 4 minutos e 50 segundos, este último exercício vai demorar precisamente o mesmo tempo. Um obstáculo pequenino. Ok? Se eventualmente. Diminuir, podemos gerir o tempo da forma como quisermos, temos é que estar aqui, porque ali é o tempo que nós desejamos correr os 1500 metros. Meus amigos, terminamos aqui esta minha sugestão de um treino em circuito específico para uh, o deckato. Uh, agora, se me perguntarem quantas vezes devemos executar, quantos deckatos poderemos fazer, a opção é vossa e depende do vosso, do vosso nível, quer do nível físico e também do vosso nível técnico. Podem-se regular porque elas são as vossas marcas. Eu poderia sugerir, por exemplo, que um atleta para 6.000 pontos pode fazer uma vez. Um atleta para cima de 6.500 pontos pode fazer dois décadas destes uh, uh, em formato de circuito. Quem quiser fazer mais de 7.000 pontos tem que fazer três vezes este circuito. Não se esqueçam do intervalo entre os circuitos e o intervalo entre os exercícios também. Desejo a todos... Que fiquem bem, principalmente desejo que fiquem em casa, que treinem em casa, mantenham-se ativos e um bem a todos e espero que possamos encontrar nos muito em breve. Beijinhos e abraços para todos.